No mês de prevenção ao câncer de mama, nós vamos mostrar agora aqui uma técnica muito simples, pode ajudar no tratamento da doença. Quando a mulher recupera a autoestima e se sente bonita, ela ganha forças no combate ao câncer. E uma técnica vem ajudando mulheres que passam pela quimioterapia a ficarem com a autoestima lá em cima. Olha só a Edna se admirando no espelho, não imagina como ela se sentia há alguns anos. Em 2014, ao passar por sessões de químio e radioterapia para tratar um câncer de mama, ela perdeu completamente a autoestima. Eu falava assim, né, o cabelo a gente dá um jeito, né? então eu colocava um lenço, às vezes a paciente usa peruca, eu, eu não quis, mas eu usei muito boina, chapéu, tudo. A sobrancelha não tem como. Porque assim, as minhas filhas, mãe, vem cá que eu vou fazer para você. Aí elas desenhavam com lápis, né de... mas ficava estranho. Assim que acabou o tratamento, recebeu um convite especial e conheceu a Ana. No começo foi porque, porque ia dar uma grana, era uma especialidade nova dentro da área, que só se falava sobrancelha e olho e lábio. E quando eu vi essa possibilidade de trabalhar com cicatrizes, areolas mamárias, eu resolvi correr atrás e fui fazer as especializações, acho que eu fiz umas três. E aí a primeira pessoa que eu atendi aqui na clínica, é, entrou, pagou, é um procedimento que tem um valor alto. E quando ela saiu, chegou no carro, voltou, tocou a campainha. E eu achei que ela houvesse esquecido alguma coisa. Já fui procurando para adiantar a bolsa, é, chave, enfim. E daí, quando ela subiu, ela pediu, Ana, posso te dar um abraço? <risos> aí, não, isso me emociona sempre. E aí, quando eu vi a importância do meu trabalho para essas mulheres, eu me senti assim, um lixo com aquele dinheiro no bolso. Eu falei, meu Deus, como que eu posso cobrar? Isso. Mas a arte dela vai além de devolver harmonia ao rosto das mulheres. Nós acreditamos que a manutenção da beleza e da autoestima faz um impacto positivo é, no resultado final desse, no tratamento desses pacientes. Foi vindo os acessórios e aí eu fui modificando os lenços, porque eu já não sentia tanta tristeza quando eu me olhava, porque eu já, já estava me vendo né, no espelho. Me, me conhecendo, eu falei, ai, me, eu voltei, foi muito bom, muito importante para mim.